Fico feliz de me ver refletido em vocês, de ver vocês refletir em mim, de ver que esse país que negou durante tanto tempo a existência de nós, da nossa diversidade, das pessoas trans, das pessoas não binárias, das pessoas negras que têm orgulho da sua negritude, dos homossexuais masculinos, das lésbicas, das pessoas pobres com a sua é, diversão, da maneira como a gente consome a cultura, da maneira como a gente se organiza, do poliamor, das pessoas que consomem maconha para recreação ou para... É, ou para fazer conexão com o sagrado Das pessoas que acreditam nos orixás Das pessoas que acreditam no axé A força sagrada da vida É tão bonito ver que esse país Despertou, veio para as ruas Esse país está aí E que não vai ter retorno, não vai ter volta Daqui para frente, nenhum passo a passo quero dizer que eu não